Boa noite, boa tarde, bom dia, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. Trago hoje um novo devocional com o tema Gênesis capítulo 35, versículo 4, é um tipo da cruz de Jesus. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 35, no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. E Jacó pediu a todos que o acompanhavam nesta peregrinação, nesta caminhada, que... Eles se desfizessem dos deuses estranhos e se desfizessem de tudo aquilo que não agrada a Deus, como brincos, esses ornamentos, eh, brincos que tinham alguma, alguma coisa, uma simbologia com, com, com, com deuses eh, pagãos, né? deuses estranhos. Então Jacó recolheu tudo isso e enterrou eh, debaixo de, um, de uma árvore, de um carvalho de uma árvore. Eh, ali próximo de Siquém. O que é que isto quer dizer hoje na dispensação que nos encontramos, que é a dispensação da graça? Debaixo da cruz eh, foi enterra foram enterrados os nossos problemas, foram enterrados os nossos pecados. Né? Debaixo da cruz a ressurreição. Nós sabemos que eh, nós recebemos uma nova vida a partir eh, do evento né, que aconteceu. Na cruz, debaixo da cruz, a ressurreição para ti e para mim, meu irmão e minha irmã. Jacó enterrou todos os deuses estrangeiros e brincos debaixo do carvalho, eh, perto de Siquém. Espiritualmente falando, esses deuses estrangeiros e os brincos que Jacó enterrou debaixo da cruz, eh, esses ornamentos enterrados, são nossos pensamentos de pecado, de culpa, Pensamentos carnais, que são contrários à vontade de Deus. É, apegos humanos, ganância, rancor, ódio, falta de perdão. Isso tudo é representado ali, em Gênesis, é, como os brincos e deuses estranhos. Aqui, deste lado da cruz, que é o tempo da graça, onde tu e eu estamos, eles são representados por pensamentos contrários a vontade de Deus. Se a cruz está dentro de nós, então nosso passado não é revelado, porque já fomos enterrados, ou seja, já fomos sepultados com Cristo. O sepultamento de Cristo representa o nosso sepultamento, o sepultamento do nosso velho homem, o nosso, do nosso passado de pecado, foi sepultado com Cristo. O que agora deve ser revelado é o amor de Deus dentro de nós, é a justiça de Deus em nós, é a graça de Deus em nós, é a pessoa do Filho de Deus, que é Cristo em nós, isso é o que deve ser revelado para o mundo, e não o teu e o meu passado de pecado, porque o teu e o meu passado de pecado, Deus já sepultou lá na cruz com Cristo, meu irmão e minha irmã. Se nosso passado de pecado ainda aparece, se o nosso pecado, o nosso passado de pecado ainda aparece e ainda incomoda, perdão, é porque ainda não foi enterrado ou sepultado, meu irmão. Se o teu passado ainda te incomoda, se o teu passado ainda tenta dar o show off, é porque. É, ela ainda não foi enterrada ele não foi sepultado, meu irmão. Agora já não há mais condenação para quem está em Cristo. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo, meu irmão. Então o teu passado não pode mais te incomodar, porque o Pai já sepultou com Cristo lá na cruz, lá é, naquele, naque, na, naquela cruz foram foram, foram foi pregado o teu passado ali. Teu passado foi sepultado ali. Jesus, que é a semente da palavra de Deus, Jesus Cristo, que é a semente da palavra de Deus, foi sepultado na terra, a terra que representa o teu corpo e o meu corpo. Do pó tu vieste, ou da terra tu vieste e para a terra voltarás. Então, a terra onde Jesus foi sepultado, lá aconteceu naturalmente, Jesus foi sepultado e aqui, depois eh, da cruz, acontece espiritualmente. Então, Deus sepultou a palavra dele, ou seja, enterrou a palavra dele dentro da terra, que é o teu corpo, que é o meu corpo. Para que que? Para que nasça e de fruto. E o fruto é o amor. É o amor. Nós fomos salvos para darmos frutos para Deus. Frutos de amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o teu coração. Então, a terra que foi sepultada da semente, que é a palavra de Deus, é o teu corpo, representado aqui. E Deus Pai ressuscitou ressuscitou Jesus Cristo pelo Espírito da Verdade. Quando o Espírito da Verdade entra em nós, que é o Espírito Santo quando entra em nós, é, a vida do nosso Espírito que estava dormente, por causa do pecado, ressuscita então. Então nós ressuscitamos. Deus, depositou, Deus enterrou a semente, é, da sua palavra, que é Cristo, dentro da terra, que é o nosso corpo, o nosso coração. E depois, Deus, através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus Cristo, três dias depois. Então, quando Jesus Cristo foi ressuscitado, na verdade, foi o teu Espírito que ressuscitou com Cristo. O Espírito Santo ressuscitou o teu Espírito, que estava num estado dormente, por conta do pecado do passado cometido. Agora, você é uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Então, o teu passado, Deus já não se lembra mais. Se te incomoda o passado de pecado, é porque o diabo tá a tentar te enganar. Precisa ser sepultado, meu irmão, este passado, porque já não faz parte da tua vida. Não é mais você, esta pessoa aí do passado, que o diabo tenta querer forçar de fazer crer que é você não é você mais agora você é um filho de Deus então Deus ressuscitou o teu espírito através do espírito da verdade ou pelo Espírito Santo né o teu espírito foi ressuscitado e, e esta é a, esta é a ressurreição do amor de Deus dentro de nós nós quem nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador Somente nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. A cruz representa e é o amor de Deus para conosco. A maior história de amor que o mundo já vive, vivenciou, já presenciou, já viu, é, é, é a história de, da, da, da cruz. É a cruz. A cruz narra, mostra uh, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Jesus, para morrer pelos teus e pelos meus pecados. Deus te amou de uma tal maneira que enviou o filho dele, Jesus. Então, a cruz representa e é o amor de Deus para conosco. Assim, pelo amor. A ressurreição do teu Espírito. A verdade da palavra de Deus que é Cristo vem dentro de nós para resolver o pecado. Resolver o pecado dentro de nós. A verdade da palavra de Deus que é Cristo entra em nós para remover a desobediência causada pelo pecado. E quando obedecemos a verdade da palavra de Deus que é Cristo revelado a nós, reencontramos então o Éden. Reencontramos o Éden dentro de nós Que é o reino de Deus dentro de nós Jesus disse isso no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21 Que o reino de Deus está dentro de vós Então, o reino de Deus é um sinônimo de, do Éden É reencontrado o Éden dentro de ti O Éden é dentro do teu coração Onde é, tu terás um encontro com o teu pai, com Deus Deus vai falar contigo como falou com Adão, lá antes do da queda do pecado, Deus falava com Adão, então hoje Deus fala contigo no Éden mas é dentro do teu coração meu irmão e minha irmã este é o devocional que eu trago pra, que eu trouxe para todos vocês hoje, espero que lhe tenha abençoado esclarecido alguma dúvida até mais amanhã, se Deus quiser Shalom